Olá a todos, meu nome é Eduardo Guerra. Esse é o curso de desenvolvimento de software guiado por testes. Hoje vamos falar sobre a situação de quando a dependência ainda não existe, né? que é um pouquinho sobre o design do software utilizando o TDD. Tá? Então a gente vai aprender a fazer, é, vamos falar um pouquinho aqui, né? depois a gente vai ver o hands-on para ver um pouquinho mais na prática, sobre como você fazer o TDD, numa classe que tem uma dependência e, principalmente, quando essa dependência não existe ainda. Ou seja, eu quero desenvolver uma classe, ela depende de outra que não existe ainda. Como é que eu faço para desenvolver essa classe? Certo? Então, vamos lá. O, o caso que a gente vai pegar é esse aqui que eu estou representando na figura. A gente vai ter que fazer o teste com a classe. A gente já viu como é que faz o teste antes da classe existir. Só que a gente vai desenvolver a classe agora antes tendência dela existir. Tá? Então, para fazer isso, para ficar uma, uma coisa mais concreta para vocês, a gente vai pegar um exemplo. Tá? Então, imagina é, que a gente vai estar tá criando uma classe né, que seria um serviço de login. Tá? E esse serviço de login, né, que tem essa lógica de, ah, eu tenho um usuário, mas sem eu quero saber, quero autenticar ele no meu sistema. Tá? Então, essa classe ela precisa interagir aí com uma base de dados né, que, que é responsável por fazer consultas no banco de dados. Tá? Então, eu tenho a minha classe que é o serviço de login e ela teria essa dependência que é essa classe que acessa o banco de dados. A questão é que essa classe que acessa o banco de dados ainda não existe no meu sistema. Tá? Então, Ou seja, eu tenho que dar um jeito de é, é, fazer o teste sem ela existir ainda. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar fazendo o TDD né? envolvendo somente aquela classe, né? somente a classe do serviço de login. E aí, a gente já viu que para fazer isso, a gente vai estar substituindo o mock aqui por um... Ó, o mock, a gente vai estar substituindo um DAO por um mock. Certo? Então, ó, vamos, vamos começar a pensar. Né? Com o TDD, a gente pensa a partir do teste. Então, a primeira coisa que a gente faria seria, olha, eu preciso instanciar a minha classe serviço login. né? Então, está ali em cima. Na segunda linha, eu crio o meu mock object, que eu vou colocar no lugar do DAO. Lembrando que aqui eu estou escrevendo o teste, nada disso existe ainda, nem né? a classe, nem o mock. Tá? E aí, eu vou e seto esse, mock, esse DAO, né? eu seto o mock né? colocando ele no lugar do DAO, na classe que eu estou desenvolvendo. Então, esse é o primeiro passo. É a minha forma como, a partir do teste, falar, olha, eu estou criando essa classe, eu estou criando aqui um mock de uma dependência, que vai ser uma dependência dessa classe, e tô, estou colocando esse mock dentro dela. Lembrando que eu poderia, por exemplo, estar colocando a partir de um construtor, né? a gente viu as outras formas aí de injeção de dependência nas outras aulas. Tá? Então, o primeiro passo seria esse. O segundo passo é saber né, qual que seria o resultado esperado do teste. No caso aqui, para simplificar, observe que eu coloquei ali um assert true, eu chamando o método login, guerra e senha. Vocês acharam que eu ia botar minha senha de verdade ali, né? Lógico que eu não vou colocar, né? vai ser só a senha. Então, é, no caso ali, eu espero que ele retorne verdadeiro. Tá? Então, é, é, esse caso de teste, né, até o nome do método a gente pode ver que é login com sucesso. Né, eu estou falando, olha, eu tenho aqui o meu serviço de login, tenho o um mock, coloquei o um mock dentro dele. Quando eu chamar o método login, ele tem que retornar, com guerra e senha, ele tem que retornar verdadeiro. Tá? Então, para isso, eu preciso dizer, por exemplo, que eu espero que o meu DAO, né? ou seja, o, o mock que está no lugar do DAO, né? eu espero que ele receba uma chamada com guerra. Né? Então, o usuário que eu, que eu espero que ele receba como parâmetro é guerra. E eu também vou dizer que eu quero que ele retorne a senha, senha. Tá? Então, o é, que, que eu estou falando ali? Olha, eu tenho um, um, um mock no lugar do DAO, eu quero que ele, uma chamada de método dele, ele vai perguntar, olha, qual que é a senha desse usuário, e esse usuário que ele vai passar tem que ser guerra, e esse método né, do DAO vai estar tá retornando a senha, o, o, o valor senha, tá? Então, nessas duas chamadas, eu estou configurando como eu quero que o meu mock funcione, tá? E aí, por fim, eu, eu vou ali, né? E, e coloco depois do acert o mock.verifica chamadas. O que esse cara vai fazer? Ele vai estar verificando se a chamada recebida pelo mock foi aquela que eu esperava. Tá? Como eu já disse anteriormente, você criar o mock faz parte do teste. Então eu vou para o meu. Antes de começar a criar a classe que eu estou querendo desenvolver, eu vou lá e vou criar o meu mock. Vocês vão ver no rand que o, a partir ali dos atalhos do Eclipse também facilita bastante eu já ir fazendo esses métodos brotar ali na minha classe, na, na classe que está representando o Mock. Tá? Então, vamos ver como que seria o Mock para poder é, é, criar esse teste que eu estou querendo. Então, a primeira coisa do Mock é que ele precisa implementar a interface né? e ele precisa, obviamente, se ele está implementando a interface, ter todos os métodos que ela define. No caso ali, ele, a, a minha interface do DAO seria o usuário DAO, e no caso seria é, o método que eu preciso, seria o método get senha, onde eu passo o usuário e ele me retorna a senha desse usuário. Tá? Uma pequena observação aqui, essa não é a forma mais segura de você fazer uma autenticação retornando a senha. Certo? A gente usa aí hashing, tudo mais, tem um monte de coisas. Tá? É realmente só um exemplo, não vai fazer dessa forma o login do seu sistema. Em seguida, eu vou adicionar no meu mock todos aqueles métodos que eu defini no teste. Então, esses métodos, eles são métodos do mock. Note que o método da classe, eu deixei ali um override, né? para a gente ver que é o método da interface. E os outros métodos não tem nada, são métodos específicos do mock, são métodos que eu preciso que o mock tenha para poder fazer o meu teste. Então, é o usuário esperado retorna a senha e verifica as chamadas. Tá? E agora, o que eu preciso fazer é implementar a lógica do mock de acordo com o que eu quero que ele verifique para mim. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu é, usuário esperado, né, que eu configuro, e... Note que eu, que eu guardo lá em cima. Né? Então, lá em cima eu tenho variáveis para guardar o usuário, a senha e o usuário esperado. No caso, esse usuário é o usuário que eu estou recebendo efetivamente no, no método get senha, tá? Eu tirei o override ali só para ficar mais curtinho aqui para a gente ver. Tá? Então, o que, que eu faço? No método usuário esperado, eu simplesmente vou guardar isso daí. No método retorna senha, eu também vou guardar a senha que eu quero que ele retorne. No método get senha, o que, que ele vai fazer? Ele vai guardar o usuário que ele receber, né? no caso, nessa variável de instância usuário, e vai retornar a senha que ele tem configurada, né? que eu configurei pelo método retorna senha. E aí, no método verificar chamadas, ele vai, config... vai verificar se o usuário que ele recebeu é igual a ao usuário que ele esperava receber. Tá? E aí, a gente consegue com isso é, é, de, ter um teste que executa, ter um teste que falha, e aí o teste falhando é tudo que a gente precisa no TDD para seguir em frente ao desenvolvimento e continuar desenvolvendo a classe. Quem quiser aí praticar, pode pegar esse exemplo aí, fazer o usuário logando com sucesso, o usuário falhando, né? Por exemplo, como simular aí um erro no banco de dados, né, que não tem a ver com o retorno que é dado, certo? Então, é tudo isso daí você continuaria ali o TDD, né? Depois que você fizesse o primeiro teste passar, iria acrescentando novos testes, todos eles usando ali o mock, tá? Para continuar o desenvolvimento. Bom, então é isso, nessa aula a gente viu um pouquinho como que a gente procede, como que a gente cria o teste, né a gente, a gente falou muito sobre o mock object nas aulas anteriores, mas não falamos muito como o uso dele dentro do TDD, como que a gente vai definindo e criando o mock sem nem a dependência existir ou sem nem a classe existir. Né? Então, nessa aula a gente viu um pouquinho desse espaço, como que a gente vai pensando, ah espera aí, para dar esse resultado que eu quero, eu preciso que a classe retorne tal coisa, ou eu preciso que a chamada, depois eu tenho que verificar se ela receber tal parâmetro na, na chamada dela. Né? Então, a gente foi vendo como, como, ter, como proceder dentro desse raciocínio aí, enquanto a gente está fazendo o TDD, de uma classe que tem uma dependência e a gente está utilizando o mockObject para definir também quais são os métodos que essa dependência vai ter, certo? Muito obrigado por assistir e até a próxima aula.